Mas o que é isso? O que está acontecendo na minha tela? Parece que uma conversa do Datena e do Boulos vazou. Está todo mundo comentando sobre no Twitter. Eu vou reagir pela primeira vez aqui com vocês. Mas antes, eu quero dar um recado a todas as damas de Coração Verde e Amarelo. Eu estou com um projeto para criar uma agência de relacionamentos. Vai se chamar Amor Verde e Amarelo. E eu gostaria de primeiro cadastrar as damas somente as damas, de forma gratuita, caso você esteja solteira e queira conhecer um bom partido na sua vida, eu estou me inspirando em um casal que se casou através dos nossos grupos de WhatsApp, eu acho que é hora de eu fazer essas ligações, certo? Também apoio o nosso canal contra a censura, continuamos aqui na batalha contra o João Girino Dória, e tamo junto e vamos lá a esse vídeo então. Bom, traz as embaixas, produção. Queremos embaixas. com o pessoal, que o pessoal Tem uma Coca-Cola aqui, tem um vinhozinho e tem claramente o Boulos aqui, né? Esses comunistas amam uma Coca-Cola, né mesmo? Mas que coisa, né? É comunista de Araque, né? Quer uma Coca-Cola? Tá bom, beleza. Tá hum. Hoje está surgindo. Hoje está surgindo. O pessoal tá surgindo, tá? é o Datena da que tá falando, é a voz dele. Tem o um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad. Aí ele bebeu de Coca-Cola, aí ele bebeu de Coca-Cola. É. Vai querer fazer o Haddad, no governo ele, Haddad. ele gostou da ideia, né, de ser o substituto do Lula. Ele falou do Haddad, ele falou, é isso aí, já bebe a sua Coca-Cola capitalista. Acho que o pior nesse vídeo passado... O meme é o bolo, bebendo Coca-Cola. Ah, hipócrita. Não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Ah, tá vendo? O bolo não tem potencial. Vamos fazer uma Haddad. Se você peitar... Ih, o Datena apareceu aqui, ó. Então, bebendo uma cervejinha. Tem Esse cara na mesa que a gente não faz 10 de quem é, Tem um bolo, Parece um bolo aqui. O bolo, os comer do bolo. Ah, não, é muito bem, bebê. E nós saímos candidatos e você não pulou, vai dar uma lua. Eu quero dar tempo com vice e sinto muito. Pra... Ih, Datene e os candidato estão tá aqui. É claro que eles estão falando da prefeitura de São Paulo, não é mesmo? Vamos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora tá no lugar. A política mudou, a nuvem mudou. Se... O cara que tá filmando, a gente não sabe se é de direita, é se é do PT, é próprio do Boulos que vazou se você quiser sempre olhado pô eu amo você da amo você olha... olha aqui como esse da Atena é tranqueira não é mesmo vende a alma por qualquer coisa aqui o cara tá de que de, de meia mano de meia velho. credo você pode ver pela Forma como o Boulos está se portando, ele está meio assim, ó, né? com, com o braço para trás, está meio assim. Eu, eu não sei, não estou gostando dessas ideias. Está um pouco para trás. Nós achamos que a gente pode ser de em São Paulo. Hum. Você vai ter um... ó, O Boulos está meio para trás, né? Tá, tá, tá pensando na ideia. A medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento com um detalhe. Um detalhe. Você quase ganhou última eleição por, de, por mínimos detalhes. Se o Lula dá. Não... Mano, São Paulo, por favor, não faz isso, mano. Eu nunca pedi nada pra vocês, cara. O bolo, mano. O bolo. Se afragar na política econômica, ele vai te empurrar pra baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. Agora, tá ali bebendo a coquinha, tá pensando nas ideias Tem algumas coisas na mesa, né? O que que é aquilo ali? Um porta-cigarro Não PT com um peitão, pô. Esse é o tema Aí ah, é você vê assim, ah, pô, legal, tal, tal É... Aí ah, eu tô vendo o Fidel ali Tô vendo o Fidel ali Pera aí, vamos ouvir mais uma vez esse áudio aqui, cara Tem muita coisa pra analisar Com o pessoal Voltando do início, tá? Só para avisar. A atenção pessoal que o pessoal do partido está surgindo. Hoje tá surgindo. Então, né? Não é que hoje tá surgindo. Eu tenho um vídeo, lá de 2017. Ó, vai fazer seis anos aquele vídeo, onde eu aviso que o PSOL seria o próximo grande partido da esquerda. Que Eles estão polarizando um grupo que são os progressistas. Qual que é a ideia dos comunistas? Os comunistas, eles têm o mesmo modelo econômico que os progressistas, que é o socialismo. E que eles querem mais impostos, uhul, e controlar todos os impostos. Só que tem uma grande diferença entre comunista e progressista. O comunista, ele, Lula, não sei se vocês repararam, mas ele nunca foi a favor de legalizar as drogas, nunca foi a favor de legalizar o aborto, né? é sempre a mesma história com a questão das armas, ambos os grupos querem proibir as armas, porque aí não tem para ninguém, mas a questão é que os comunistas, eles são comunitaristas, o que isso significa? Que eles querem o total controle do indivíduo, com isso... Você tem um Brasil com um mercado negro, onde o narcotismo controla, o narcotráfico controla todo esse mercado negro, controla os caça-níqueis em cada esquina, que a gente finge que não existe, o jogo das armas não existe, tá? Não existe no Brasil, tá bom? Né? Eles controlam a prostituição cada esquina também controlam as drogas como eu disse controlam o tráfico de cerveja tráfico de cigarro tudo que tive de álcool tudo que for tráfico de alguma coisa e por que, Enzo, né a cerveja e o cigarro são legalizadas e tem tráfico porque tem um imposto absurdo o cara traz lá do Paraguai caixas de cigarro e vende aqui no Brasil e ganha uma fortuna não é mesmo todo mundo sabe disso então nós vivemos num mundinho cor-de-rosa, mentiroso, tudo falso. Pensem nas criancinhas, mas as drogas estão sendo vendidas nas próprias escolas. Esse modelo comunitarista que o Lula sempre utilizou está completamente, né, pela própria esquerda, defasado. Então surgiram os tais progressistas que querem essa maldita, uh, esse maldito socialismo, só que eles são liberais nos costumes, né? então são o oposto de que um conservador quer, esses são os progressistas. O conservador ele é capitalista no mercado, o progressista ele é socialista no mercado. O conservador ele é comunitarista nas leis e o progressista ele é liberal nas leis. Então você percebe que forma um polo oposto ao conservadorismo. E com o conservadorismo cada vez crescendo mais e as pessoas conscientizando mais, se tornando cada vez mais, porque a sociedade ela é conservadora, você vai ter o polo oposto, o PSOL, crescendo cada vez mais. Então, né, não tenham dúvida de que o Datena da tem razão aqui, que é surfar na onda do bolso, que tá ali assim, ó, tô pensando, cara, tô pensando. Força importante: tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso, ele vai querer fazer. ó oh, O Haddad concorda, bebe uma coquinha, porque é verdade, cara. Tá? E outra, quando a gente vai vir nas redes sociais, o maior indivíduo da esquerda, seja progressista ou comunista, não é o Lula. Não é, é o Ciro, é o Boulos. Ele tem o dobro de seguidores que os que os dois, cara, tá? dá pra somar o Lula com o Cidro no YouTube e o Boulos ainda ganha deles. Tem uns vídeos que tem muito mais visualização, apela ao público mais jovem, progressista. Né? Então podem ter certeza que o, o, o da Datena aqui não tá moscando, não. O Haddad, entendeu? Vai querer fazer o Haddad. No governo, o é Haddad. Haddad. E não quer que você seja eleito você Fui. se. Fude. Ei, mano, o Haddad e o Boulos estão inimigos, né? E eleição, ó, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad, se você peitar o PT... Mano, esse cara é de meia aqui, velho, esse cara faz a reunião de meia, velho. O Datena da caiu tanto. E nós saímos candidatos, e você pular lula, Eu quero com o Datena como vice e sinto muito. Nós podemos sair... Se o nós... Datena da tem fama e tem dinheiro, só falta uma coisa na vida dele, poder. Acordo, política é como nuvem, cada hora tá num lugar. A política mudou. A ah, dúvida do, mudou. Do. Se você quiser ser aliado, pô, eu amo você. já tenho, eu amo você. Mas nós achamos que a gente pode ser elegente em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Um o Datena da quer sair vice agora, depois prefeito na outra vez quando o outro for virar governador, depois ele vira governador quando o Boulos quiser ser presidente. Tá escolhendo certinho o caminho dele. Que ah. vai levar ao inferno, né? Mas enfim. Um detalhe: você quase ganhou a última eleição, por, de... por mínimos detalhes. Se o Lula dar um fracar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal ele falou, isso é verdade. Já estão contando com o Lula afundando. Então, sem o PT não tem esse isso Que nojo, que Agora, nojo. como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Esse é o tema. Aí você conhecia ah, pô, legal, tal, tal. É, aí eu tô vendo o Fidel ali. É, rapaz, esse foi o áudio. Quero saber a opinião de vocês. Damas, eu vou deixar o meu número caso vocês queiram participar desse projeto Coração Amor Verde Amarelo aí tamo junto e até a próxima tchau tchau